glória a deus aleluia a paz do senhor jesus cristo meus amados inclina o deus os teus ouvidos a minha oração não te escondas da minha súplica atende-me e ouve-me lamento da minha queixa e faço ruído pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio pois lança sobre mim a iniquidade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 maldade adentro dela astúcia e engano se aparta das suas ruas pois não era um inimigo que me afrontava então teria suportado nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim porque dele me teria escondido mas era tu homem meu igual meu guia meu íntimo amigo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 ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muito comigo. Deus ouvirá e os afligirá, aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e, portanto, não teme a Deus. Tal homem pois, as suas mãos Naquele que tem paz com ele, quebrou a sua aliança. As palavras da sua boca eram mais macias do que a manteiga. Não havia guerra no seu coração. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite. Contudo, eram espadas desibanhadas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e ele te sustentará não permitirá jamais que o justo será abalado. Mas tu, ó Deus, os fará descer ao poço da perdição. Homem de sangue, de fraude, não viverão metade dos seus dias, mas eu em ti confiarei. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A paz do Senhor fica com Deus e até mais.